Neste vídeo veremos as mais incríveis imagens de objetos voadores não identificados registrados por todo o globo terrestre. Antes de tudo, já vai deixando seu like e se curte assuntos de ufologia, inscreva-se e ative o sino das notificações. Imagens de um OVNI em forma de disco registradas em 2022. O objeto é captado sobrevoando montanhas no Chile. Enquanto se locomove lentamente, o objeto gira feito um peão. Este vídeo é verdadeiro ou falso? Será que são eles? Deixe a sua opinião nos comentários. Este incrível caso foi registrado no Japão. Nas imagens, vemos o que muitos acreditam ser um objeto de origem extraterrestre subindo rumo às estrelas. O OVNI deixa um imenso rastro de energia. Algumas pessoas estão dizendo que o que vemos é nada mais que o lançamento de um foguete espacial ou até mesmo o lançamento de um míssel balístico. Entretanto, tais lançamentos jamais se faria sobre uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes. Nessa perspectiva, o que seria isso que nossos olhos estão contemplando? Deixe a sua tréplica nos comentários. Aqui temos um caso simplesmente espetacular registrado na Chapada das Diamantinas. Um homem teria conseguido realizar a façanha de tirar uma selfie junto a um objeto voador não identificado. O objeto assume a forma de uma esfera metálica com detalhes de luz LED. Nesta foto, o objeto distorce por estar girando em alta velocidade. O motivo de os ovnis gerarem desta forma ainda permanece um mistério. Aqui temos mais uma imagem ufológica impressionante. Este não seria o famoso TR-3B? O TR-3B Black Manta seria um hipotético projeto de avião espião da Força Aérea dos Estados Unidos em forma de triângulo produzido por meio de engenharia reversa, ou seja, a cópia de uma nave de origem extraterrestre. Um OVNI é captado emergindo do mar e subindo rapidamente rumo ao espaço sideral. Será que este vídeo é real? Será que o TR-3B realmente existe? Deixe a sua opinião nos comentários. Imagens registradas nos Estados Unidos. Aqui temos dois caças F-22 escoltando um disco voador. Bom... Parece que dois discos voadores estão sob escolta da Força Aérea Norte-Americana. O que será que aconteceu antes disso tudo? Será que um ataque foi neutralizado? Será que esses discos voadores estão apenas sendo escoltados durante o que seria um teste de uma nova tecnologia aerodinâmica de naves militares? É um mistério que nem tão cedo será esclarecido. Não, não, não, não. Isso ficou sério. Repare a velocidade do movimento dessas luzes. Os moradores desta região espanhola ficaram atônitos com esta visão e até hoje ninguém conseguiu descobrir a origem dessas luzes. Será que são eles cruzando o nosso espaço aéreo? Uma das imagens mais esplêndidas da captura de um objeto aéreo não identificado, mas um objeto em forma de prato paira muito baixo na entrada de uma caverna. O que será que aquele objeto estava fazendo ali? Seria aquela caverna alguma passagem secreta para uma base alienígena? Seria esta caverna a entrada para a Terra Oca? É um mistério. Isso é tudo e a gente fica por aqui. Se você gostou já vai deixando seu like para o nosso vídeo bombar no YouTube. E se não for inscrito e curte assuntos de ufologia, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades diárias. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.